O mercado está bem indeciso. A gente vai dar uma olhada aqui agora, então, no Bitcoin. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin O mercado está numa indecisão incrível Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora Então não se esqueçam pessoal, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante E quem não está participando aqui ainda do grupo Telegram Eu vou deixar o link aqui abaixo para você participar São mais de 13 mil pessoas, tá? então quando eu não estou ajudando lá Tem outras pessoas também estão trocando ideias Vale muito a pena todo mundo participar E quem quiser aqui aproveitar promoções Eu vou deixar o link do meu site aqui abaixo que Tem todas as promoções de corretoras as ferramentas, inclusive o pessoal me, me falou que os livros aqui estão com um problema. Eu vou corrigir final de semana aqui, pessoal, esses links dos livros, tá? Então livros interessantes que eu recomendo você estudar e tirar o final de semana para estudar um pouco mais sobre o Bitcoin, entender por que que a importância do Bitcoin aí, tá? Isso é, isso é fundamental, pessoal, tá? Inclusive tem um documentário que eu recomendei muito no meu canal aqui que chama é, a Hidden Secrets of Money, né? O Segredos Escondidos do Dinheiro, que vale muito a pena, do Mike Maloney, tem no YouTube de gra gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui em cima, uh, desse documentário, para você assistir final de semana, entender um pouco mais o que, que é dinheiro, qual que é a importância do Bitcoin, qual que é o problema que ele resolve, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos entrar aqui então, Primeiro, vamos dar uma olhada no Bitcoin que a gente pode esperar aqui agora, pessoal, porque tá uma indecisão incrível aqui agora para o Bitcoin, tá? Olha só, a gente tem praticamente aqui a formação, pessoal, de dois né? G dois aqui. Tem quase esse, uma estrela carente, mas também é, um, é quase um Doji também aqui. é três G seguidos, pessoal. É uma indecisão incrível no mercado nesse momento, tá? Fazia tempo que eu não via algo desse tipo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa, essa indecisão se reflete Aqui nos candles das né, semanais, também nos candles aqui nos gráficos de tempos uh, menores, tá? A gente vai dar uma olhada em tudo isso daqui a pouquinho. Então, pessoal, então a gente tem esses dois dias aqui formando, né? No Bitcoin aqui nesse momento, vamos ver como vai ser o fechamento dessa semana, vai ser bem importante também a gente acompanhar. Fecha no domingo aí às 9 horas da noite no Brasil, tá? Então a gente tem um volume aqui também que não tá tão interessante assim, pessoal, com essa subida também, é bom de ficar é, ciente disso, tá? E eu tô um pouquinho preocupado com os indicadores de sentimento que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco também, tá? Que tá botando bastante risco. Aí no mercado, beleza? Vamos entrar aqui primeiro, então, gráfico diário, pessoal. O que eu estou de olho aqui no gráfico diário, tá? Então é o seguinte, eu tô acompanhando essa linha laranja aqui, ó. Tá? São duas coisas que eu tô acompanhando, RSI e essa linha laranja. Essa linha laranja, pessoal, que eu tô acompanhando aqui, essa LTA aqui, ó. Ela vem lá de trás aqui, ó. Desde que mais ou menos de outubro do ano passado, tá? Uma linha de tendência aqui, ó. Que o Bitcoin estava seguindo. ele rompeu essa linha de tendência para baixo. Ela acabou virando aqui uma certa resistência. Né? Resistência aqui, rompemos para cima, e agora essa linha tá Tentando virar um suporte, tá pessoal? Então seria importante aqui agora pro Bitcoin a gente conseguir ficar acima dessa região aqui, essa faixa aqui, mais ou menos 60 mil dólares. Seria importante, pessoal. Não gostaria de ver o Bitcoin é, fechando aqui ó, abaixo dessa região, tá? Porque a gente poderia ir testar regiões mais abaixo aqui, o mercado se né, acabar, é, enfim, uh, prolongando um pouco mais aí, né? E a gente tá vendo também uh, aí os, o, as P500, os mercados tradicionais, disparando muito forte. Né? então assim e para mim agora agora aqui se a gente não não conseguir ter um suporte nessa região pessoal a gente poderia buscar regiões aqui mais abaixo até a região aqui na minha opinião a melhor compra para o bitcoin caso isso acontecer pessoal seja na região dos 54 mil dólares tá porque essa região Fibonacci, que eu mostrei para vocês já aqui, tá? É, dessa retração Fibonacci. Então a gente tem aqui a região de 382, está aqui nos 57 mil dólares. A gente tem a região de 5, dos 54 mil dólares na tá? região de 50% de retração Fibonacci. tá? Mas isso só vai acontecer se o Bitcoin. Perder esse suporte aqui da região de 60 mil dólares. E a gente tem um suporte muito bom na região de 58 mil dólares que eu comentei para vocês. Inclusive, ele é um suporte que a gente pode ver pelo Open Interest. Né? Eu comentei para vocês nos vídeos anteriores também, tá? Essas linhas aqui, ó, até a região dos 50 e 55 mil dólares, são linhas do CPR mensal, linha de suporte importante, tá? Então, para mim aqui... Ó, o melhor suporte para o Bitcoin é verdade tá? em termos de CPR é a região de 55 mil dólares pessoal onde estou colocando aqui ordem nessa região tá tem todas as regiões que tem ordem quanto mais o Bitcoin aqui começar a cair tá eu vou estou botando ordens aqui para tentar acumular tá e vou acompanhar também regiões que o Bitcoin vai estar tá liquidando aí né mais gente se tiver essa, essa correção para poder assim, me expor cada vez mais tá mas esse momento que o Bitcoin está aqui pessoal aqui nesse nessa nessa região aqui do gráfico eu acho é extremamente aqui complicado e arriscado tá aqui onde o Bitcoin tá eu não tô me sentindo muito confortável de estar tá operando aqui ó, tá? Tem tem exposição Bitcoin é importante ter mas eu não tô aqui muito ah, querendo é, alavancar aqui operar porque tá um momento bem deciso bem volátil aqui então para isso a gente vai entrar aqui agora no gráfico gráficos tempos menores antes disso pessoal também acompanha aqui no RSI ó No RSI a gente tem aqui ó essa região que aqui é a região de 50%, 50% aqui, 52% aqui, na verdade. Né? A gente tem. Seria bom o Bitcoin manter esse suporte nessa região aqui, tá? Porque se a gente perder essa linha aqui de suporte do SI, a gente poderia buscar regiões mais abaixo. Isso aqui pode ficar complicado também, tá? Então eu tô acompanhando esse suporte para o SI que é, é, é fundamental também acompanhar com essa linha de tendência que vem lá de trás aqui agora, tá? Se o Bitcoin perder a gente poderia então ver é, níveis aqui, né? O Bitcoin testando regiões mais abaixo, tá bom? Que são as regiões que eu comentei pra vocês aqui agora, tá? Inclusive, vamos entrar aqui então no gráfico de 4 horas para dar uma olhada ó. É, ó, pessoal, desculpem a bagunça aqui com essas linhas, tá? Tô tentando... Uh, buscar aqui algumas algumas ideias aí para o Bitcoin que a gente pode uh, verificar né a gente pode ver que essas regiões que eu mostrei para vocês aqui a região de 50 e 60 mil dólares a região aqui de 57 e também de 55 são regiões interessantes aqui de suporte aqui no, no vpvr tá então acompanha essas regiões aqui são regiões que vocês podem se expor um pouco mais e tentar acumular Bitcoin mais abaixo tá bom então, pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, uh, olhando a RSI também, a gente perdeu aqui ó, uma, uma linha né, de tendência que de certa forma, para a RSI, até puxar essa linha mais para trás, que faz sentido aqui, ó. Tá, a gente estava aqui com uma, com uma tendência aqui, né, de baixa no RSI, a gente rompeu para cima essa tendência de baixa, né, tinha uma resistência aqui nessa, nessa linha, rompemos para cima e agora rompemos para baixo e essa linha está virando uma resistência agora também no RSI. Tá bom? Então, eu estou acompanhando aqui diretamente o RSI e isso para mim mostra aqui um pouquinho, um pouquinho de risco aqui também aqui agora nesse momento, tá, que a gente poderia é, em termos de análise técnica aqui, ter correções é, mais para baixo, tá? Mas o volume também, se não me aponta muito, né? A gente não tem volume aqui de correção muito forte também para o Bitcoin. Então o mercado está bem assim, bem complicado e indeciso, pessoal. Tanto que essa formação aqui que a gente está vendo para o Bitcoin, ó, essa, essa, essas duas linhas amarelas mais grossas, vou de, inclusive deixá-las um pouco é, de outra cor aqui, tá? Vou deixar um pouquinho mais grossa para facilitar um pouco aqui a, a visualização. Essa primeira, essa é de cima aqui e essa aqui, ó, tá? Essas duas linhas aqui mostram pra gente uma formação. Ó, a gente tem a formação aqui do megafone aqui nessa região, pessoal, tá? E esse padrão aqui gráfico é um padrão de indecisão também no mercado, tá? Na minha opinião, nessa região. E a gente também tem aqui uma certa uma, uma formação aqui também, ligando essas, essas duas. Uh, topos aqui do Bitcoin, tá? Uma formação interessante também aqui com uma, um, tipo um canal de baixa aqui agora, tá, pessoal? Então, como a gente tá aqui com muita indecisão, né, em termos de análise técnica, mostra pra gente ter essa decisão aqui agora, tá? Eu não tô assim muito, tá? Tá bem complicado de operar, pessoal, ainda mais com esses candles aqui, ó, que tão faz essas viadinhas aqui tá bem difícil mesmo tá a chance de tomar aqui ficar tomando stop loss é bem complicado nessa região então vou tentar aqui esperar uma uma uma decisão do bitcoin ou a gente buscar regiões abaixo dos 60 mil dólares né para começar a avaliar para acumular ou se a gente romper aqui por exemplo né, conseguir manter aqui acima dessa região aqui, ó, essa região de 61.800, mais ou menos, conseguir pegar força, tá? E daí pra mim, pessoal, começar a avaliar aqui de, né? Porque aqui nessa região tá complicado também, pessoal. Por quê? Ó? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui que eu tô de olho, ó. Desculpem a, a poluição do gráfico aqui, tá bem difícil mesmo de poder aqui... Pra explicar tá difícil, tá? O raciocínio todo, mas também aqui, ó, a gente tem essa região de Fibonacci, ó, desse topo até o fundo, que a gente teve aqui, o fundo, eu estou olhando esse fundo aqui na região dos 58.150 dólares, tá? E o Bitcoin não conseguiu ficar acima aqui dessa região de 618, tá, pessoal? Então, vocês já sabem o que, que isso significa, tá? Então, o Bitcoin não conseguiu ficar acima dessa região, que está aqui na região dos 63.150. E é, 600 dólares aqui agora, né? Então você sabe o que significa. Então a chance de fazer um fundo mais abaixo, buscar regiões mais abaixo, que é bem grande, tá? Então isso aqui me bota um pouco de receio. E a gente teve resistência agora aqui na região de 50% também de Fibonacci, nessa retração. Então para mim, pessoal, essa região aqui de 618, que seria 63.600, pode ser uma resistência também forte. Aqui a gente tem topos nessa região também, né? Então pode ser uma região de resistência forte aqui. Então para entrar aqui comprado, pessoal, sinceramente, aqui para mim, avaliar só se o Bitcoin romper a região aqui dos 64.600 dólares, que foi o topo anterior lá de abril, tá? Eu acho que fica bem complicado entrar aqui comprado, a gente tem resistência, ou, ou fazer trades muito curtos mesmo aqui, praticamente scalp, tá, pessoal? Porque não dá para fazer aqui, comprar e esperar que o Bitcoin vai romper aqui os, os 64, tá? Os 65 mil dólares. Então, tem que fazer trade curto aqui nesse momento, tá? E, e eu acho que bem arriscado mesmo entrar aqui comprado, tá? Porque... A gente tem aqui os indicadores de sentimento, pessoal, olha só isso aqui, ó. A gente tá com long chart na região de 3.1 aqui, 3.1 aqui agora. Ontem chegou, a gente chegou aqui na região de 3.6, pessoal. Extremamente elevado aqui, tá? Isso aqui denota muito risco aí mesmo pro mercado. né uh, Então, assim, eu, eu aqui não tô Assim, querendo buscar muita compra para o Bitcoin, eu vou ficar mais interessado em comprar se a gente romper a região lá dos 65 mil dólares. Tá, antes disso, acho que é bem difícil mesmo. É, não tô muito interessado em fazer trade, trade curto, arriscado. Então, é uma para mim, não, não vale muito a pena se a gente perder a região lá dos 60 mil dólares. A gente pode tentar fazer trade até a região dos 58, né? Que é uma região que tem um suporte bom. Então, perdemos aqui a região do, dos 60 mil dólares. A gente pode buscar pelo menos avaliar aqui, ó essa região aqui de 58, tá? Então pode ser um, um short aqui dessa região interessante, né? daqui a gente pode ter um short praticamente é quatro por cento pelo menos, tá? Um short curto. Mas o Bitcoin poderia testar regiões mais abaixo, como eu comentei para vocês, tá? Então a região para mim de 55 mil dólares está totalmente aqui aberto, daí tá? o Bitcoin tem ele poderia fazer isso aqui, tá? Pelo risco todo do mercado e também, né, pessoal? A gente está vendo aqui também, ó, o, o fear and greed Ingers, na região de 73 aqui em ganância nesse momento, estava em extrema ganância alguns dias atrás aí. Tá, então, para mim, o mercado está bem complicado para estar tá exposto aqui em, em trade né, de, de, de long, aqui na né, minha, minha opinião. Tá? Qualquer trade nessa região aqui está complicado. Tá? Então, para mim, ou a gente rompe 60 mil dólares para baixo para buscar um short aqui tá e avaliar essa opção de short, tá? ou rompendo aqui a região de 65, pessoal. Tá? Essa, essa linha a laranja aqui, ó, que é o topo que a gente fez lá em abril, tá bom? Porque aqui a gente teria pouca resistência de forma por preço, aqui na minha opinião, a gente poderia conseguir romper isso aqui de, forma, de certa forma fácil, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para o Bitcoin para vocês aqui é isso, tá? O mercado está bem deciso que A gente tem essa formação de megafone, que é um padrão de indecisão no mercado. No gráfico semanal, a gente tem aqueles Gs formando ali praticamente três dois em, em fileira, né? O mercado bem deciso mesmo. E o que é mais complicado aqui também, pessoal, que eu vejo que a gente tem ó, a, os mercados tradicionais como a sp 500 explodindo, né? A gente viu a sp 500 aqui estourando, né? Muito forte, né? Esticou muito. E, e qual que é o problema disso, né, pessoal? A gente poderia ter uma correção SP500 a qualquer momento. Isso poderia dar uma uma certa né um, um motivo aí a mais, né, para as pessoas começarem a ficar um pouco mais com medo com o Bitcoin, né, começar a, é, é, vender também seus seus Bitcoins aí, né, o mercado fica mais precioso uh, mais digamos. É... Mais cauteloso aí, né? Que o Bitcoin é com certeza um, um ativo bastante volátil. Então, quando o quando SP500 co, SP corrige, a gente tem uma correção muito mais forte do Bitcoin. Como ela está esticada aqui agora nesse momento, né? Isso para mim é também é um momento que se o Bitcoin estiver seguindo junto, seria legal, né? Mas o Bitcoin ficou ali estagnado e a gente tendo correção do SP500, a gente pode ter problema também para o Bitcoin. E que está me deixando preocupado também, que está uma coisa meio desconectada aqui, é o índice do dólar que está seguindo junto, subindo forte também aqui, ó, junto com o SP500 também, tá, pessoal? Então. Isso para mim aqui me deixa um pouquinho preocupado aqui agora, né? Então, para mim eu gostaria de ver o índice do dólar caindo aqui, esse p 500 subindo junto com o Bitcoin, né? Esse seria o cenário ideal aqui pra gente estar tá operando, tá? Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Em relação aqui é também eu comentário, só para finalizar aqui, em relação à dominância e também o Ethereum, tá? O Ethereum desculpa, a dominância primeiro, ó. a dominância a gente perdeu aqui esse suporte, né? o suporte que, que eu comentei para vocês, suporte importante, então a gente vai buscar aqui agora nessa retração Fibonacci aqui, a região de 618, tá bom? Então vamos acompanhar aqui agora, se a gente perder essa região de 618 de retração Fibonacci, então desse fundo aqui ó, até esse topo, seria a região aqui dos 42.7 mais ou menos, tá? daí a coisa pode ficar interessante para as altcoins, mas em uma, uma região de extremo risco aí, tá pessoal? Eu acho que Assim, a minha recomendação é não ficar tão exposto com altcoins aí. O mercado tá cada vez está bem arriscado. Né? A gente está vendo o Bitcoin com, com chances aí, tá? Reais chances de ter correções para regiões mais, mais, mais abaixo, tá bom? Então, obviamente, eu estou observando aqui agora. Não vou tomar nenhuma ação a, até ver o que vai acontecer de fato, tá? Uh, mas, para mim, aqui, uh, com, as altcoins, com a dominância que caindo muito forte, já, uma região de 618 aqui, junto com esse suporte, eu estou aqui fechando uh, a posição em, em altcoins para poder. É, botar aqui em dólar ou Bitcoin tá nesse momento tô botando mais em dólar e dolarizando aqui essas as, lotcoins, as operações para poder tentar acumular regiões mais abaixo quando a gente vê a liquidação aí também né bastante liquidação do pessoal fazendo long tá bom pessoal vamos olhar aqui então o ethereum. O ethereum pessoal eu comentei para vocês no último vídeo eu eu vejo o Ethereum aí retestando esse topo anterior tá que tá aqui na casa deixa eu ver até onde foi esse topo aqui exatamente o valor esse topo aqui foi na, na região aqui dos 4.380 dólares. Então, para mim, o Ethereum né, retestaria esse topo de novo. Tá? Ele chegou bem próximo aqui também. Eu, foi isso que eu comentei no último vídeo. Uh, chegou aqui bem próximo aqui. Ele é, chegou na região dos 4.420 dólares. Aqui, tá? Então, quase testou aqui o topo anterior, bem próximo, tá, pessoal. Mas para mim é, é, é o cenário aqui mais é, plausível né, para o pro, mais digamos, provável para o Ethereum, porque o Bitcoin não seguiu junto, tá? Então, o Ethereum está realmente esperando aqui agora, aí Bitcoin, eu fui. Né? Será que tu vai junto também? Vamos, vamos lá. Então, o Ethereum tá esperando aqui o Bitcoin tomar uma decisão e o Bitcoin não quer se decidir, pessoal. Então, essa aqui é a questão que eu estou vendo aqui agora, tá? Para o Ethereum. Então é para mim que agora eu tô mesmo observando para ver acontecer e vou atualizar vocês a medida possível que eu ver aqui novidades também no grupo telegram beleza pessoal então basicamente é isso o mercado tá em decisão aí tá? tomem cuidado não se exponham tanto no mercado nesse momento aí eu acho que tá um pouquinho arriscado nessa região que a gente tá com o Bitcoin tá se a gente romper de 65, daí beleza vamos vamos ter chance boa de, de subir se a gente começar a subir com o preço pessoal a gente vê o long short ratio caindo aqui tá daí sim a gente vai começar eu vou começar a mudar aqui essa, a forma de ver as coisas, mas situação, na, na, na forma como está aqui agora, eu acho bem arriscado mesmo, então eu estou evitando aqui estar tá muito exposto aqui, operando nessa região. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê então na próxima. Então, vou, travou a minha imagem aqui, peço desculpas para vocês. A gente se vê na próxima aí, um abraço.